Aleluia, meu Deus, Aleluia, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Deus, Deus, Aleluia, Glória a Deus, Oh, então minha alma canta a ti Senhor, Glória a Deus irmão, Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta te ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos dar um beijo? Então vamos aplicar. Aqui. Vamos dar uma mão pra cá, irmãos. Tem que ter uma unção de Deus na sua vida e da glória a Deus. Glória a Deus! Vamos fazer uma oração aqui, presta atenção irmãos. Tá apertado, vamos fazer essa oração assim mesmo. Deixa eu chegar desse lado aqui. Meu Deus! É em nome de Jesus. Toda enfermidade de Deus, no estômago da tua serva. Em nome de Jesus agora. Meu Deus. Eu estou ordenando você a você doença que está no estômago dela. Vai ser empurrada para fora neste momento agora. Ela vai vomitar toda a macumbaria, toda a doença agora para fora. Em nome de Jesus. Deus. Coloca a Bíblia baixa da cabeça dela aí. Em nome de Jesus. Espírito Santo, começa a empurrar para fora, meu Deus agora. Deus, Deus, mais forte. Deus, Deus, mais forte. Mais forte. Mais forte agora. Deus, Deus, Deus, Deus, mais forte. Mais forte agora. Em nome de Jesus, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte agora. Mais forte, mais forte, mais forte. Olha tocando o estômago dela aqui, ela está mexendo tudo aqui. Mais forte, mais forte. Olha o estômago dela. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte agora. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus! Mais forte agora! Empurra pra fora essa doença agora! Vomita! Vomita agora! Essa doença, meu Deus, em nome de Jesus, agora é mais forte! Olha aqui o estômago dela! Meu Deus, olha aqui! Mais forte! Olha aqui! Olha aqui, irmão! Mais forte! Olha como é que o anjo está apertando aqui! Mais forte! Mais forte! Mais forte essa doença pra fora! Vomita agora! Agora! Em nome de Jesus, agora! Mais forte agora, agora, agora, agora, agora! Mais forte, vomita agora. Em nome de Jesus, vomita agora. Agora, mais forte. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, não, olha. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Tem irmã da igreja não assim, comunhão aqui? Espírito Santo. Espírito Santo. Vomita agora essa doença. Vomita agora essa, essa macumaria, essa doença agora. Vomita agora. Já a Coloca a mão na Pode, uma mão na outra, isso. pode, pode colocar aqui. tá de que, de... Tá Sai. Sai, levanta a boca aí. Por Deus, para fora agora. Em nome de Jesus. Está vomitando já, irmão. Joga por terra. Em nome de Jesus. Mais forte agora, mais forte. Jogando, Jesus. Parei aqui, Filipe. Mais vida. forte, mais forte. Perfeita, essa doença Senhor. vai sair, meu Deus, se tiver algum tumor aí no estômago dela. Está jogando por terra. Alá, chora, me decanta, amarrado Aleluia. Queimão. Vai vai vai que meu Deus, Vai repreender! de pisado vai sair agora. Papel de meu irmão. Pega bastante papel Inverta, lá fora. Mais forte agora, mais forte. Pelo poder meu Deus, essa é obra de macumbaria agora. Jesus. Deus, Deus, Deus, Deus! Deus. Calma mesmo, por terra, Empurra. Senhor. Empurra! Empurra agora! nome de Jesus! Empurra fora agora essa doença! Em nome de Jesus! Aleluia! Aleluia. Empurra esse mal, meu Deus! Toda obra! Já. Meu Deus, se tiver sangue pisado, tomou! mesmo, Jesus! Se tiver tumor, história agora! Vai desfazendo, Senhor! Estoura o tumor aí! Da obra que não Mais forte! De ti, estoura o tumor agora, Deus! Meu Deus! Levanta a mão, igreja! Dá glória a Deus! Aleluia! Estoura o tumor agora! no seu filho, doença. Jesus! É, mais forte! Joga por terra, Deus! Meu Deus, qualquer obra da estrela! Vai repreendendo, Jesus! Não. Repreende, Jesus Deus! A obra. Anestesia. Anestesia. Anestesia. Só papel para limpar aqui. Poder que anestesia. É o teu anjo, Pai. Jesus vai tocando Deus. Ela vomitou aqui uma doença. Uma enfermidade espiritual. Glória a Deus. Ela vai levantar. Glorificar a é. Deus. agora a Deus. Aleluia, Jesus. Olha Desperta em nome de levantar ela, irmão. Ela está curada em nome de Jesus. Aleluia. Pode levantar ela. Só segurar ela aí porque a unção da anestesia está no corpo dela. Se precisar sentar, pode sentar ela aí. Aleluia. Deus. Desperta em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. É e todo é mal ainda na vida dela. Pode se vomitar, Se tiver arrumitando, pode se vomitar. Aleluia! Da glória a igreja! É, Isso é comum acontecer, irmão, nas cruzadas eu evangelísticas, não. onde o poder de Deus está. A doença diz assim, eu, eu não posso morar nesse estômago mais não, porque tem é, é unção de Deus aí. Aleluia! Aleluia, Jesus por terra! Aleluia! aleluia. O nome de Jesus. O Espírito Santo! Aleluia! Aleluia! Deixa eu Deus de poder e glória Aleluia. Aquela estesia do corpo da cabeça e do fêmea. Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É, Jesus. Aleluia. Tu tremendo. Na vida é mão de vir, Deus. Essa doença que está atormentando ela. Verdade. Se ainda não saiu, meu Deus, se ainda tem algum resto aqui dentro, verdade. Eu estou ordenando que esse tumor seja vomitado aqui. Em Nome de Jesus. Essa doença espiritual. Ah, lá chorei Aleluia. E toda a obra das telas de Macumba chegou ao final dela. Nós ordenamos em nome Aleluia. de Jesus Cristo que sai. Aleluia. Sai. Sai. Da vida ela é de novo, Deus. E desperta ela! Mãe divina. Pode ver? Glória a Deus. Amém? Pode levantar. Só senhora está curada, amém? Só senhora recebeu um milagre da glória ah, tá Deus. Ela está inconsciente. Pode levantar irmão? Se tiver jeito de levantar. Se tiver. Chega um pouquinho para ela para levantar. Tá anestesiado ainda. Se aguentar, bebê, se não aguentar, depois, daqui a pouco a anestesia termina. Põe na cadeira aí. Dá glória Deus, irmão. Não, não Aleluia. Não se espanta com as coisas de Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Olha pra cá. Uma pessoa assim, talvez eu não seria colocado no mesa de cirurgia. E o médico teria que fazer uma cirurgia. Mas Deus está tratando com ela é uma cirurgia tremenda, né, irmão? Eu não coloquei a mão. A unção de Deus estava fazendo lá, Vou deixar Deus completar toda a obra aí. Tudo mal que tiver vai sair. Até em casa. Vai chegar em casa. Se, talvez ainda vai vomitar alguma coisa no vaso ainda. Aleluia! Isso é quando não aconteceu, Isso é um dos casos. Isso acontece muita coisa. Se você exercer a sua fé, acontece muita coisa. Está tanto. Está tanto. Fica atrás dela Espírito Santo, meu Deus, <risos> depois que olhar para essa moça aqui, irmãos, na, na verdade, se tiver, quiser tirar algumas cadeiras, pode tirar e pode vir para frente quem quiser receber a última oração rapidamente. Tira essa cadeira da frente, vem para frente quem tiver doente, que tiver enfermo, vou lá para essa moça aqui. Se for preciso, vai é cair anestesiada no estado de consciência, meu Deus, é em nome de Jesus de Nazaré, Deus, desculpe o tá, moça. Em nome de Jesus Aleluia